Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Almoço, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, Willy, galera. E aí, manos, hoje Lanius das Enquetes Fajuta aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Enquetes Fajutas, Alanios das Enquetes Fajutas aqui comigo hoje, na verdade, porque nós temos que falar aí agora de um post, cara, recente do nosso querido Bumbum, que estava quieto. Há algum tempo aí Há um bom tempo na verdade Sem postar coisas misteriosas Um tanto quanto duvidosas assim Pra gente na internet E recentemente, cara Ele fez uma enquete pra gente Perguntando sobre um próximo projeto Da Netherrealm e tudo E nós temos que conversar A respeito disso aqui Debater acerca disso Porque as opções que ele colocou Pra gente São deveras interessantes E a gente tem que discutir Um pouquinho a respeito disso aqui Então já deixa o seu likezão aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem e não recebem os nossos vídeos vocês sabem como é que é o esquema, o procedimento aí. E não se esqueçam da BGS 2022, que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós estaremos lá todos os dias, eu e o Alan, poder dar um abraço delicioso em você. Querido inscrito, e nós também faremos sorteios de ingressos nesse mês de setembro Da BGS aqui, principalmente nas nossas lives Então fiquem ligados, porque tem muita coisa bacana para vocês Então, vamos lá, meu querido Alan. Deixa eu trocar nossa tela, para a gente poder começar aqui a mostrar pra galera o que que tá rolando E a gente começar a debater um pouco acerca disso também Seguinte, pessoal No dia 9 de setembro, foi anteontem E aí ele postou isso daqui, essa enquete, né? Colocando o seguinte o que você quer ver nos próximos projetos da NetherRealm? Que tá traduzido ao pé da letra, tá? Mas é um próximo jogo da NetherRealm que a gente quer ver em seguida. E aí ele colocou as opções, né, Alanis? Injustice, Marvel Game, um jogo da Marvel, Marvel vs. DC e um próximo Mortal Kombat. E, como vocês podem ver aqui, a enquete ela foi deveras surpreendente, eu diria, para algumas pessoas. Porque Marvel vs DC liderou a votação de mais de 160 mil pessoas que votaram nessa enquete da Edboom. E aí é o ponto onde a gente vai começar a trocar uma ideia acerca disso, porque assim... Nós já tivemos indícios, sim, de aparições aí de Injustice 3, tivemos indícios de aparição de um Marvel vs DC... E o próximo Mortal Kombat é a parada... Atualmente, nós já tivemos diversos indícios de que o próximo jogo seria sim o um Mortal Kombat. Jeff Grubb falou acerca disso que ele tinha contatos lá dentro do estúdio falando que o próximo jogo seria sim o um Mortal. É, a gente já teve um possível vazamento, né, que tem algumas pessoas que falam que foi proposital para poder enganar as pessoas aí, de um funcionário que trabalhava na NetherRealm que trabalha na verdade, acho que é o John Anderson, né? A gente até trouxe vídeo no canal, não sei se você lembra, que ele mostrava lá no computador um negócio carregando e tinha um o do, do, um nome do Reptile, se não me engano, tinha um MK2, um assim As pastinhas, né? Eu lembro. Pois é, então assim, a gente teve esses indícios aí. E muitas pessoas acreditam mesmo que o foco dele está sendo Mortal Kombat agora Por conta do que está rolando com a Warner As negociações e tudo A confusão que está lá, vamos dizer assim Esse é o ponto chave, sabe? Esse é o projeto que todos imaginam Que deve ser sim o jogo que eles estão trabalhando em seguida Mas nós já tivemos também, né Lanios? Indícios de Marvel vs DC Naquela entrevista lá atrás, mano Que eles fizeram, acho que foi pro Game Informer Ou pro GameSpot, não lembro Foi Game Informer, né? Que eles fizeram aquele Rapid Fire e aí eles perguntam se o Ed Boon já conversou com a Marvel Sobre fazer um jogo, alguma coisa assim E ele falou que sim E aí ele faz até tipo... Ih, não podia ter falado nada é, é, é. Né? essa ideia do Marvel vs DC surgiu por aí depois de um tempo e ele coloca aqui também, Injustice 3 é um jogo que pô, não precisa falar porque é um jogo que já fizeram o 1 e o 2, e aí o ponto principal aqui, né, disso que a gente tá discorrendo, aí o Alan vai falar um pouquinho também do que, que ele acha, é que eu acho que essa enquete que ele trouxe aqui pra gente não é pra poder dizer assim, tipo ah, qual é o próximo jogo da Netherrealm que a gente vai lançar e em seguida, vocês querem ver aí aparecendo e tudo, eu imagino que isso daqui, ele possa estar fazendo Alanis, uma pesquisa de campo, não pra esse projeto que está sendo feito agora, já está em andamento a parada, não tem como eles trocarem parar o negócio e fazer outra coisa, óbvio mas, pode ser que eles estejam fazendo uma pesquisa pra um próximo jogo, quem sabe né? O que, que você acha, Alanis? Sim. Só comentando rapidinho, ó. dei uma confirmada aqui é, ligeira, e foi pra Game Informer mesmo, tá? Que ele, ah. ele fez ali eu tenho uma visão de que o próximo jogo já deve estar pronto ele já comentou alguma coisa a respeito, né? Ele já falou... Comenta Caminhado, né? É, porque ele fala, ah, não, a gente não mostrou ainda porque tem algumas coisas que, né, então não dá pra mostrar nada. Já, já tem, o quê? Um ano já? Sim, foi na época do TGA do ano passado. Então vai fazer um ano, então. Então tem um tempão aí que... Que ele comentou que tem alguma coisa Que tá pra sair, mas que não tava pronto Pra mostrar, nesse sentido Alguma coisa tá acontecendo A minha visão é que essa enquete Ela não é realmente pra, Pro próximo jogo que eles vão fazer que vai ser o próximo lançamento Mas é uma enquete do tipo, o quanto a gente acertou Ele fez uma brincadeira De Scorpion Sub-Zero no Smash Bros E todo mundo achou que ele Tava falando de realmente os personagens Aparecerem no Smash Bros, e aí logo em seguida saiu o Multiversos, logo em seguida não né? Mas um tempo depois sai o multiverso Então a gente tem a percepção de que Naquela época antes de o multiverso Ele sabia que tinha alguma coisa pra vir E pensou, pô, será que a galera ia gostar de ver e tal? Porque aí já, a gente já encaminha Assim, o Edbol, ele tem costume de fazer pesquisas né, comentários em cima de coisas que já estão prontas sabe? O Mortal Kombat 11 foi a mesma coisa Ele fez enquete de um monte de personagem Que já estavam na lista de desenvolvimento A questão do Rain né, aparecer lá e tudo mais A gente que sabe como é que funciona né, Por trás da pano de fundo ali, né, do, do, Por trás do desenvolvimento A gente sabe que essas coisas são planejadas Antes do, do jogo ser lançado Você puxou o Rain aí Eu lembro na época do Mortal Kombat X cara. Eu não lembro exatamente quando que foi Como é que foi direito Mas eu lembro que o Ed Boon fez... Uma pesquisa de campo Falando sobre o Rain, mano eu Não lembro se foi uma pergunta diretamente do personagem Alguma coisa assim Mas eu lembro que foi algo que a galera votou muito no Rain E era na época do Mortal Kombat X E olha só o Rain veio depois no Mortal Kombat 11 Então assim, o Ed Boon ele de fato Ele tem um histórico de fazer essas enquetes Essas coisas assim Ou pra coisas que estão próximas de serem anunciadas Ou pra coisa que eles estão Planejando já pro futuro Pra eles poderem ter alguma coisa Nas mãos, pra poder apresentar Pros executivos fodões lá de cima Então essas enquetes que o Ed Boon faz Eu não acho que sejam à toa E aí ele tendo essa resposta aqui De um, de um Marvel vs DC, que a galera quer mais do que Mortal Kombat até, traz um retorno Pra ele e pra galera da Warner De uma ideia que ele já Lascou as migalhas pra nós lá Entendeu? Na época do Game Informer No Rapid Fire Questions e tudo Que eles estavam conversando com a Marvel E agora eles estão tendo uma boa ideia Ainda mais, na verdade, né? Porque naquela época Houve um burburinho muito positivo também De que um projeto como Marvel vs DC Que é juntar duas Das grandes empresas aí de heróis E vilões e tudo Num embate uma contra a outra e feito para uma empresa como a Netherrealm, o negócio vai dar muito bom, cara. E pode dar muito melhor do que o Mortal Kombat, por conta do poder e da força dessas duas empresas. Essa enquete pode significar alguma coisa para o futuro da Netherrealm e da Warner sim, mas não para esse projeto que está sendo feito, eu acredito. Um jogo da Marvel, Injustice, eu não sei o quanto vendeu o Injustice dois não, não lembro, né? Eu sei que Mortal Kombat 11 acabou vendendo mais, mas um Marvel vs. DC ele apela para um público muito maior do que Mortal Kombat, porque você tem aí a possibilidade né, dos pais comprarem para o filho de 12, 13 anos jogar, entendeu? O que eles não fariam, por exemplo, para moleque jogar Mortal Kombat. É, essa é uma perspectiva que, que os caras. Tem, sabe? Nossa, se a gente fizer desses jogos aqui, mais gente compra. A gente tem como referência que não é o jogo deles que mais vende. Né? Ainda é Mortal Kombat, pelo que eu lembro dos números. No entanto... É, não, Mortal Kombat foi mais vendido mesmo. Então, 11 vendeu absurdamente. No entanto, Marvel vs DC ainda apela para um público diferente. E aí, se essa for a visão dos executivos atuais, isso for algo que eles... Fizeram e, e apareceu aí do tipo, porra, a gente a não gente, a gente, a gente acertou, eles deram um tiro muito certeiro. Não, vamos fazer, vamos, vamos pegar aquele papo com a Marvel lá e tal, e vamos acertar aqui um joguinho Marvel vs. DC. E aí se for esse o caso, eu fico curioso pra saber se como é que esse jogo seria. É, mano, assim, e em termos da gente querer, qual que a gente gostaria de ver, né, mano? Eu, sendo um fã de Mortal Kombat, óbvio que eu gostaria de ver Mortal Kombat voltando aí, com eles arrumando alguns problemas que o jogo tem, o Onze... Engine nova e tudo mais, história nova e o caramba né, a gente gostaria muito de ver isso Mas eu fico extremamente curioso para um Marvel vs DC cara Eu gostaria de muito de ver um jogo desse próximo assim É, eu acho que desses daí o que eu mais gostaria de ver também é esse, tá? particularmente Eu acho que Mortal Kombat é legal, mas o que eles fizeram com o 11 deixou um gostinho meio amargo Tem muita coisa boa lá, mas as ruins, as emoções ruins geralmente marcam um pouco mais então, dá um tempinho, traz alguma coisa diferente. Essa é a minha opinião e é o que eu gostaria que eles fizessem, né? Pra mim, vs DC estava de bom tamanho. Pois é, mano. E agora você aí, querido inscrito que está assistindo esse vídeo, o que você acha, cara? Qual pra vocês aqui seria o melhor jogo pra Netherrealm lançar em seguida aí? O que, que vocês pensam sobre tudo isso que nós falamos, disso daqui, eles estarem fazendo uma pesquisa de campo para um próximo jogo, não o que está sendo feito agora, que eles devem apresentar pra gente talvez no final do ano, poder ser lançado ano que vem, mas um outro projeto depois disso, entendeu? Vocês acham que pode ser essa a ideia? Deixa aqui embaixo nos comentários aí suas opiniões acerca de tudo que a gente falou aqui. Nós vamos gostar demais de ver a opinião de cada um de vocês. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo para todos aí. Até mais. Vamos! É?